O Lacerda era um grande líder político. Mas ele era um líder político, ele assumia a condição de líder político, líder do embate político. Ele não se escondia atrás de nenhuma capa. Né? E o que está acontecendo agora é que este juiz Morro, se esconde atrás da capa de uma toga, como se fosse um, um juiz isento, imparcial, e na verdade ele se conduz de uma forma, ele, ele, ele sem investigar nada, ele consegue essas delações com prisões e, e coloca na mídia selecionadamente o, o, o, essas delações com o propósito de destruir um partido político, que é o partido do governo, que está no governo. Quer dizer, isso é muito grave. Né? O, o judiciário tem que. O juiz tem que ser isento, tem que ser imparcial. E caramba, quem é que vai acreditar na imparcialidade desse juiz? Quer dizer, está tá fazendo. Ele tem duas caras, a cara do juiz austero e a cara do político matreiro, que, né, que colhe. Depoimentos e joga na mídia imediatamente, combina com a mídia os seus espetáculos e a mídia vai lá e filma tudo. O que é isso? Quer dizer, isso isso realmente é uma é uma é uma atitude que não, não é condenava sobre todos os pontos de vista.